Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sarah Steyer, sejam bem-vindas ao meu canal e hoje não tem tutorial, mas tem um review de um livro muito bacana que eu amo eu sou fã de Harry Potter, já mostrei aqui no meu canal um livro de tricô do Harry Potter e hoje eu vou mostrar o livro de crochê, combinado? Vem comigo! Bom pessoal, pra quem não assistiu o primeiro vídeo, vou deixar aqui na descrição eu falei e mostrei esse livro aqui que foi o primeiro que eu adquiri, que é só de peças em tricô do Harry Potter, tá? Então, vou deixar o link na descrição. Hoje eu vou mostrar esse aqui de crochê. Os dois são livros oficiais do Harry Potter, então eles têm os direitos autorais para fazerem essas peças, tá? Esse aqui é da Tannis Gray e o de crochê é da Lee Sartori, beleza? Então, quem quiser ver esse aqui, vou deixar o link aqui na descrição, tá? E vamos pro de crochê. Gente, primeiro que é um livrão... Olha só, capa dura, lindo, lindo, lindo pra guardar e tudo mais, ainda mais fazer parzinho ali com o outro, tá fantástico. Eu ainda quero adquirir um terceiro livro que ele tem, uh, que é dessa mesma linha assim, uh, Harry Potter, só que ele tem também inspirações nos Animais Fantásticos, esse eu não, não tenho ainda, tá? Uh, assim como eu fiz no outro vídeo, eu vou passar pra vocês mostrando um pouco das peças, mas não as receitas em si, sabe? Porque a gente tem que manter os direitos do livro, tá bom? Olha só que bacana essa entrada aqui com pomo. O visual é muito bonito. O visual do livro é muito bonito pra quem é fã, né? As referências. Olha só que coisa mais amada. Amigurumi e reggae doll. Lembrando o patrono, né? Aí aqui a gente tem o índice já com fotos bacanas também. Ó, introdução. Já dá pra ter um spoiler das peças, né? E aí, a gente começa com os amigos, com a parte dos amigurumes. Aqui tem uma mandrágora, ó. Então a gente tem aqui, vou tapar essa parte, tá, gente? Que fala do chapéu. Temos um chapéu seletor, tamanho adulto pela, pela foto. Olha só, adulto e infantil. Não fiz ainda, tô louca pra fazer. Tá muito, muito, muito bonito mesmo. Aqui tem os detalhes. Assim como o livro de tricô, uh, nós não temos fotos de passo a passo, tá? São só fotos uh, de peça pronta. Uma fênix, olha que bonita que tá essa fênix. Aí nós temos, ó, mais fotos, fotos da parte de trás, olha que linda essa parte de trás aqui. Muitos detalhes, né? Aí nós temos aqui, ó, a professora Minerva de gata, olha só. Muito legal, parecido com o meu chapéu esse aqui, ó. Aquele meu chapéu de Halloween que tem aqui no canal. Aqui temos mais fotos também. Vamos passar a parte da receita. A mandrágora, ó. E reguidol também, amigurumi. Aí nós temos uma coruja. Fofa também, mas confesso que a coruja de tricô dá de 10, né? Porque é mais bonita. Eu fiz, eu teci aquela coruja de tricô, do de tricô. E esse dobe que tá igual, né? Igual igual, um amigurumi bem, bem detalhado, né? Aí depois nós temos aqui o patrono, que é aquele que a gente já tinha visto a foto, esse aqui facilzinho de tecer, acho que bem bacana. E sempre tem, ó, referências ao momento do filme, sabe? Então é bem bacana porque o visual do livro é, é legal. É um livro que ó é inspirado e eles colocam no que, que é inspirado, sabe? Ou o que, que eles estão reproduzindo. Então fica muito bacana de acompanhar, sabe? Aqui nós temos roupinhas agora. Olha só blusão para indicar, né? Que tá começando as roupas, os cachecóis e parece um parece um tricô. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Parece um tricô, mas ele é... Acho que é um crochê tunisiano. Pra ficar com esse aspecto, ó. Que parece o ponto do... Do tricô. Então tem das quatro casas, né? A referência dos... Aqui sempre. Esse aqui, ó. Dá pra ver que é um blusão de crochê aqui. Olha a referência. As cores. Tudo bem que aqui no Ronnie é um, um tricô, né? Que a gente tá vendo, não é um crochê. Mas eles fizeram bem a referência, ó. Que dá pra ver bem. O outro livro que eu tenho do Outlander, as referências não são tão boas, sabe? Eles fazem uma... se inspiram numa coisa, mas a peça não fica tão parecida. Esse aqui eu achei que tá ficando bem, bem o estilo, ó. Aí aqui nós temos, ó, o gorro. Tá vendo aqui o gorro e a luva? Olha a cena da Mione aqui. Então eu achei bem parecido, a luva coloridinha. Ó, a luva coloridinha. E olha o gorro. Gente, adoro. Tá super, super na referência, ó. Muito, muito bacana. Aqui, é ah, aqui quem é que lembra? Quem é que lembra? Quem é que lembra da espalhinha? Olha só, que maravilha. Super, super bem bonitinho, ó. Bem, bem a referência. Olha ali, bem... É porque é um crochê mesmo dela, ó. Olha a manguinha aqui. Vou dar um zoom. Tá vendo a manga? Bem o detalhe da manga aqui, ó. Manga não, né? Está no ombro porque não tem manga, mas enfim. Olha só. Vamos pegar a referência, Ó. Referência ao blusão de Hermione Muito, muito bonito Mesmo sendo coisas em tricô Eu acho que eles usam muito mais tricô, na verdade, né? Do que, do que o crochê no filme, tá? Então vamos lá as referências aqui Ó, esse aqui Que é como se fosse a capa dos estudantes, né? Referência à capa dos estudantes Que é tipo um poncho Legal a inspiração também Ah, aqui tá demais, olha só tá muito divertido isso aqui, me lembra, lembra bem os irmãos Weasley, olha só que divertida essa meia ó, lembra bem as, a caixinha da jejuba lembra muito, né, as diversões as brincadeiras, enfim ó, o chapéu do Dumbledore, que já tinha aparecido lá no começo, mas só pra dar a introdução é uma referência, uma inspiração, aqui ó bem em ponto baixo centrado, ó que dá esse esse, ar. esse blusão tá lindo e eu achei a referência muito bacana, que é o, o, o pacto que é feito, né? Então, olha que lindo. Se tu, se tu olhar aqui, ó, o desenho do casaco dela é o desenho que foi feito aqui. E a foto, né? Então, eu achei mu acho muito bacana essas referências. Pra quem é fã, é muito icônico os momentos, sabe? Então, eu acho que foi bem, bem representado. E esse blusão aqui tá lindo, e parece um tricô, né? Mas aqui ele é todo em ponto baixo centrado, ó. Olha só que maravilhoso. Tá muito, muito bonito essa peça. Olha só. Muito, muito bem feito. Então o que a gente tem são gráficos, né? Aquilo que eu falei que não tem foto dos processos, né? A manta, gente. Essa manta maravilhosa aqui daquele crochê. <risos> aquele crochê. Ele relembra o tricô sendo feito sozinho, né? No filme, mas aqui botaram um, um, um crochê que é a, a, a manta que aparece na, na casa dos aí, né? Então acho que fica bem bacana. Essa bolsa tá muito bacana como sendo uma carta de Hogwarts, né? Olha só que linda. Uma almofada, olha só, que lembra, né? Um pouco... Eles quiseram fazer lembrar a planta, ó. Esse aqui parece um fio pelúcia, ó, Gente. Daria super pra fazer com o fio pelúcia. Então essa é a parte que são inspirações, não são tantas reproduções, mas são inspirações, né? Ó, a borra, né? No, no, no fundo da xícara, ó. Então se vocês forem olhar, a borra no fundo da xícara é a referência pra cá, entendeu? Pra ser um, um jogo americano, né? Então é muito, muito bacana. Quem, ó, quem, quem não é Potterhead, olha isso aqui e fica, o que, que será isso, né? mas depois que a gente pega a referência agora essa manta aqui tá maravilhosa, é uma coberta dá pra botar em cima da cama, né olha que coisa mais linda das casas tá muito, muito bonita essa peça mesmo tá na minha lista de quem sabe um dia fazer olha só que maravilhosa maravilhosa as cores em si, só tem que cuidar pra fazer aqui, ó, o brasão de Howard tá muito, muito bonito aqui é uma sacolinha, sacolinhas né, no estilo caldeirão, olha só que bacana, das poções, muito legal também, ó, como lembra um caldeirão, achei muito bacana, ó, segurando, que amor, aí depois tu abre aqui a ponta pro Halloween, ó, fica muito bacana de fazer, e essa manta que é muito fofa, que, né, lembra o, o, o pomo, olha só que linda, muito, muito, muito bonita, então assim, um visual muito bacana. Um livro lindo, olha só, que lembra a bandeira ali do, dos jogos, né, um quadribol. Muito, muito, muito bacana. Então, é um livro inspirador pra mim, que sou fã, gosto muito. Eu acho que quem é fã e nem, e nem faz crochê <risos> aproveitaria esse livro pra estar, tá, assim, sabe, na mesa, pra todo mundo ficar uh, olhando e folheando, né. Pra quem gosta, então, de crochê e tricô... É realmente um livro muito bonito para ter no, no, no acervo. Eu vou deixar na uh, descrição o link uh, da onde eu comprei. Eu comprei pela Amazon, tá? Não sei uh, como é que, que tá o valor hoje, mas vou deixar o link dele aqui para quem tiver interesse. Beleza? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do livro, se tem fã de Harry Potter por aqui, e que livros mais vocês querem que eu mostre. Eu tenho bastante livro que eu ainda não mostrei, tem livros de pontos de crochê e livros de amigurumis. Então deixa nos comentários aqui se vocês querem que eu comece com os livros de pontos ou com os livros de amigurumi. Combinado? Um beijão e até a próxima!